Fala, comunidade W, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vim falar sobre a First Class e a minha Fund de forma muito rápida, falando sobre custo-benefício, comparação, qual é a mais confiável, você já deve saber, mas eu tenho muito mais assunto a falar sobre elas. Principalmente sobre o preço, pessoal. A galera se bate muito sobre qual mesa a pessoa deve iniciar, a comprar. Pessoal, independente se você utiliza algum robô, HFT ou opera manual, é muito importante você entender sobre as regras das duas mesas. Então eu tenho vídeos específicos falando só sobre as mesas, você pode acessar a descrição do vídeo, ok? Outro ponto importante, pessoal, participe da comunidade, tá aí abaixo o link que você vai direto para o grupo do WhatsApp e você vai ter contato com outros traders financiados, certo? Pessoal, sobre a First Class e a MyForexFound, primeiro eu vou analisar dois tipos de plano, tá? Que é o plano que vai entre 10k a 25k. Você percebe que na First Class, inicialmente, de cara, você já percebe que eles têm um plano inicial de 25k, Tá? Lembrando que os planos que eu estou observando aqui é planos de duas fases, não um plano de fase única, que é um, um detalhe específico que a First Class tem no atual momento. Vamos lá. Ambas as empresas é, você tem duas fases, tá? Primeira fase você tem 30 dias e segunda fase você tem 60 dias. Para quê? Para bater metas. Na primeira fase você tem uma meta de 8% e na segunda fase você tem uma meta de 5%. Lembrando dos riscos. As duas mesas têm riscos iguais. Como assim? o drawdown total, ou seja, sua perda acumulada de ordens abertas e fechadas, é, não pode ultrapassar 12% do capital total que você tem na sua conta ou do capital inicial que você iniciou, certo? Lembrando que a MyForexFound ela tem um sistema de drawdown diferente, que é drawdown por equity. Então, recomendo também você assistir um dos vídeos do nosso canal, onde a gente explica a diferença entre drawdown por equity e drawdown por account balance, que é a diferença principal da MyForexFound e da FTMO em relação a isso. Eu não quero que os detalhes fiquem muito técnicos, eu quero ser objetivo aqui com vocês. Sobre as duas, qual é que eu prefiro? Eu vou falar no final do vídeo sobre isso. Mas falando sobre drawdown, drawdown igual, 12% total, 5% no dia. Atentem-se ao dashboard das mesas proprietárias. Lá vai falar o quanto você pode perder no dia. Stop out, é, perda máxima, vai aparecer alguma informação lá do quanto você pode perder no dia. Cara, não ultrapasse aquilo. E, para pensar... Quem é que opera com 5% de risco diário? Pessoal, se você opera com isso, dificilmente você vai conseguir ser um trader consistente, tá? Sendo muito sincero. Observando agora um ponto importante. Preço, custo-benefício, que é um dos detalhes mais importantes, vamos dizer assim. Quando a gente olha para a Fresh Class, é 205 dólares. Para muitos pode ser salgado. Para mim, pô, não faz muito sentido pagar 205 dólares em uma conta de 25 mil dólares, tá? Para mim não faz, tá? Porque quando você contrata uma conta de 25 mil dólares, se você tivesse um drawdown de 10% total, você teria o quê? 2.500 dólares na sua mão. É 10 vezes o valor que você investiu. Mas lembre-se que você tem as fases para passar. Primeira e segunda fase. Então é um ponto muito interessante. Agora, pessoal, preste atenção sobre os planos. Perceba, a ela tem um plano de 5K, mas isso aí é um diferencial que ela tem, que eu vou falar sobre ele depois. E falar porque ele é tão benefício. Ele tem um benefício tão grande. Apesar que tem muitos influenciadores que falam que não é para você comprar uma conta de 5K no MyForexFound. Eu sou do tipo de pessoa que acredito que, se você nunca fez um teste em mesa, a sua maior dificuldade hoje é passar em mesa proprietária. Eu que já sou trader financiado, outros traders financiados na nossa comunidade, a nossa dificuldade maior é manter conta e escalar contas. A gente está, tipo, em outro nível. Uma coisa que eu falo para você é o seguinte, se você tem interesse em aprender a passar em mesa proprietária, de forma manual, e mais do que isso, manter as suas contas, eu tenho uma mentoria, pode clicar aí no link da descrição e vamos que vamos. Olhando os planos, pessoal, perceba o seguinte. No plano de 20k da MyForexFound é 139 dólares. Então você multiplica por 2 aí, dá 280 mais ou menos. Já a First Class, o de 25k é... 205 dólares, tá? Então assim, pensa comigo. Vamos supor que você pegue um plano de 10k e um de 20k. Olha quanto é que vai dar. Você vai ter 30k na MyForexFound e você vai ter... Uma conta de 25K na First Class. Então, assim, nos planos iniciais, a gente já percebe que a First Class está bem para trás, tá? Então, você soma aí, tá? É... Vai dar mais ou menos 220 dólares, dois planos na Found na, na e um plano na First Class. Então, já mostra que nos planos iniciais, a First Class está bem para trás em relação à Found. Fora outros, outros fatores que eu vou falar para vocês, tá? Vamos lá. É... Sobre planos maiores. 50k, 5k, que a gente já está falando em um nível mais elevado, tá? Percebam, alavancagem padrão, pessoal, para que já tire sua dúvida, é 1 para 100 em ambas, tá? Lembrando que a First Class, o servidor deles é da ACAP e, da minha Forex Found, é da Trades Global, deixa eu ver aqui, Trades Global Group, tá? É um pouquinho diferente mesmo, tá? É, agora falando sobre preços. Cara, aqui é outro ponto para a gente conversar. Uma conta de 50k na First Class é 305 dólares, 315, perdão. Já uma conta de 50k na MyForexFound é 299 dólares. MyForexFound continua ainda mais barato. Agora, quando a gente fala de uma conta de 100k, pô, novamente você percebe que a First Class ela é mais cara. Tá? Aí você fica pensando, pô, uma mesa tão nova, por que ela é tão cara? Por quê? Eu vou te explicar. A First Class, na primeira fase, ela permite você utilizar robôs de alta frequência, conhecidos como HFT, então facilita a aprovação. Então, por esse motivo, eles são um pouquinho mais caros. Agora, falando um pouco sobre o plano de 200k na First Class e o de 200k na MyFractsFound, a diferença não é muito não, tá? A diferença está na base ali de 30 dólares, tá? Então, não é muita coisa. Então, você tem que levar em consideração outras coisas, tá? Avaliações, o que a galera está falando, qual é mais confiável. Então, não dá muito para comparar só preço. Mas se for só preço, a First Class está mais barata. Observando um plano maior, que é o máximo da First Class, que é 500 mil dólares, e o máximo da MyForexFound, que é 300 mil dólares, por exemplo, você percebe que a diferença está no preço, <risos> mas também na quantidade de volume. Perceba. Enquanto na First Class é 1.900 dólares, vamos arredondar, na MyForex Found vai dar 1.400 dólares. Se você pegar dois planos, na MyForexFound, sendo dois planos é, de 300k, vai dar aí mais ou menos 2.800 dólares, tá? Já se tu pegar um plano de 500k na First Class, vai dar 1.900. Agora, se você pegar um plano de 500k na First Class, que vai dar 1.900, e pegar um de 100 na First Class, vamos ver quanto vai ficar. Um de 100 na First Class está 525 dólares. Então, você percebe-se que... É, 1.900 mais 500 vai dar 2.400 dólares, tá? Opa, 2.400 dólares. Já se você pegar dois planos de 300, vai dar 2.600, vamos dizer assim, é, 2.800, né? Porque é 1.389, vamos quase 2.800. Então, assim, vale muito mais a pena pegar um de 500k e depois um de 100k do que pegar dois planos de 300k na mais flexfálica, tá? Justamente por questão de preço, lembre-se. Agora, quando o assunto é a conta de 5K na Forex Found é um diferencial. Isso aqui é para ajudar os iniciantes. Tá? Você vai viver com a conta de 5K? Não, você não vai conseguir viver. Talvez um ou outro consiga fazer uma alavancagem, mas, mano, isso não é o foco. A conta de 5K é para o cara que não é consistente e está aprendendo sobre plataforma. Se você não é consistente, esse é o melhor plano para você iniciar. Não começa com um plano de 500K. Você não sabe se você vai passar. Quem está iniciando, a principal dificuldade que a pessoa tem é passar no teste. Para mim, que já sou um trader financiado, para outras pessoas financiadas, a principal dificuldade que a gente tem é manter as contas e escalar mais contas. Chegar a 500, 600, 1 milhão, 2 milhões de contas financiadas. Pessoal, uma dica que eu dou para você. Comece de baixo. tá? Não fica querendo começar de cima. Tá? Não é só porque você fez uma mentoria de 5 mil, de 10 mil, você já tem que começar com 500 k não vai nessa, não vai nessa, não tropeça, cara, vai devagar, escuta o que eu estou falando para você. Então, o diferencial da é MyFractFound é isso. Agora, quando o assunto é diferencial da First Class, eles têm um plano de uma só etapa. Esse plano de uma só etapa te permite usar HFT, que vai facilitar a sua aprovação e você vai ter acesso a uma conta real instantânea. Se você quer saber mais sobre isso, vai no meu Instagram, arroba e me pergunta sobre isso, que eu tenho uma recomendação para fazer de uma pessoa que faz esse serviço de forma confiável e com um preço bem pequeno. Mas não é um serviço meu, eu só estou recomendando. Por que eu estou recomendando? Porque ajuda a economizar tempo. Eu falo por mim, pô, eu vou passar um mês operando a minha conta pessoal ou dois meses para passar na primeira, segunda fase, aquela coisa. Meu, às vezes, pelo menos já que a First Class permite, outras vezes não permite, tá? FTMO, Default Trade, enfim, não estão permitindo muito. Mas essa mesa permite, então, já que você pode, vai para cima. Só que tem um detalhe, o preço é mais caro. Uma conta de 100k, você pode perceber que é 950 dólares, né? Que é a mesma coisa de uma conta de 200k de duas fases, é, que vai dar mais ou menos ali nos 989 dólares. Então, assim, é o dobro do valor. Então, você pega uma conta ali de 1.850 dólares, que é 200k. Ali, dá para você pegar uma conta de 400 dólares, que é esse valor mais ou menos, Tá? Ou uma conta de 500. <risos> você dá para você pegar uma conta de 500. Você prefere o quê? Pegar uma conta de 500 cada em duas fases na First Class ou pegar uma conta de 200 com uma fase. Vai de você. Então você pode perceber que o preço está dobrado. Agora, quando nós falamos de um ponto interessante que é avaliações, você percebe que a First Class está muito atrás. A maioria das avaliações que são 4, 3, 2 e 1 estrela é referente a pagamento, banimentos, é, mutar no Discord, ou banir o membro do Discord, é, são coisas relacionadas a isso. tá? Já na First Class, na MyForexFound, são assuntos diferentes. tá? É, percebe que a quantidade de avaliações na MyForexFound é muito maior do que a First Class, porque a MyForexFound está muito mais tempo no mercado, ela tem, um, ela tem um pedaço maior do mercado, vamos dizer assim. Já a First Class ela é muito novinha, então por isso que está muito variável aquela pontuação, tá? 4.1 e a MyForexFound está 4.2. Tá 4.9, né? Que é tipo assim, quase 5 estrelas, vamos dizer assim. Então, assim, qual eu recomendo? Eu recomendo a MyForexFound. A First Class ela é muito nova, ela não é muito confiável. Eu tô recebendo agora algumas informações sobre pagamento. Mas são pagamentos muito grandes. Eu tenho membros na minha comunidade que estão para receber 10 mil, 15, 20, 30 mil dólares. Se ela pagar, eu vou levar em consideração e vou mostrar para todo mundo. Falar assim, ó, a First Class, ela tá sendo confiável, ela tá pagando e cumprindo com seus requisitos e cumprindo também com seus compromissos, né? Que foi estabelecido aí com os traders consistentes. Eu tenho um mentorado mesmo para receber 27 mil dólares dela. Só para você ter ideia. Pessoal, se você quer ver uma atualização sobre a First Class, eu vou postar um vídeo sobre. Eu vou fazer também uma avaliação entre a First Class e a FTMO. Vai estar no canal também sobre isso. E se você quer saber tudo sobre a MyForex você gostou dessa mesa, tem uma playlist no canal que diz sobre tudo. Regras, comparações, é, detalhes que as pessoas não contam para você aí na internet. Tamo junto, participe do meu, da minha comunidade e não se esqueça de se inscrever no canal. Pessoal, são cinco da manhã agora, estou um pouco lento, mas aqui é para ajudar vocês. Tamo junto.